Você me convidou aqui para vir nesse espaço que chama-se Oca da Roça? É, Oca Roça. Oca Roça. Especificamente aqui é Oca Roça, né? O, a ideia toda é Oca Mantiqueira. Uhum. Que a gente está na Mantiqueira e dentro dessa ideia tem o Oca Roça, que fica aqui no bairro do Rosário, tem o Oca Delfim, na cidade, e tem o Oca Chalé, que fica do outro lado, mais pro lado de Campos do Jordão, né? Do outro Cada lado um do tem Rio. uma vocação, né? Parece. É, o Oca deu fim na cidade, é pro pessoal que tá passando, né? Tem muito. Peregrino, é, tem os peregrinos. Caminho da fé. Sim. Tem o pessoal que vem para fazer montanha, Pico dos Marins, Itaguaré, que é aqui próximo. Ah. E casamento, ou visitar família, uh -huh. sempre eles procuram ali. Funciona uma, uma pousada comum, né? É, uma pousada comum. Já o Roça já tem aquela coisa mais de quem quer sair mesmo dessa, dessa rotina de cidade. Tá, mas vamos dizer, é onde nós estamos, né? Onde a gente está. Inclusive tá. a gente está no meio de um calipeiro aqui, mas tem mata nativa também, tem trilhas e tal, né? Sim. Que tem uma experiência mais próxima da natureza. É, né? aqui a gente tenta fazer, assim, já existe, né, um, alguns outros lugares próximos daqui que a gente indica para os hóspedes que vêm, né? Tem cachoeira próxima, tem trilhas, né? Tem permacultores pros, que estão estabelecidos, isso e você tem também a opção para as pessoas que se hospedarem aqui que aliás está no Airbnb né quem quiser a gente vai deixar a descrição no vídeo uhum. é, as pessoas podem receber massagens sessões de reiki é próprio atendimento terapêutico né de um e psicólogo. o seu atendimento terapêutico Sim. também né é, eu posso atender tanto local né uhum. é, quanto fazendo a, a, a, trilha, a trilha guiada a gente chama de trilha guiada, que é uma trilha que você faz aqui na propriedade mesmo, mas temos outras, porque como eu ofereço passeios também, né? Para as eu, cachoeiras. É, tem vários tipos de passeios diferentes: um para as pessoas que querem lugares com vistas, né? lugares de altitude, outro para quem quer conhecer mais cachoeira, um outro para quem quer conhecer os pontos históricos de Delfim. E aí, junto com esses passeios, eu ofereço meu serviço também como psicólogo, né? Para alguns que querem isso. Pois é, olha que coisa doida, né? Você começou na psicologia. Sim. É, como é que foi essa decisão? Porque você pensou em ser dentista, você pensou em ser viajante, você pensou em ser advogado, né? Sim. Como é que você escolheu psicologia, cara? É, então, é, eu sempre gostei, né? Eu tenho duas irmãs e um irmão. E aí eu tinha essa proximidade das irmãs e do irmão, de amigos deles, e as pessoas começaram a me procurar para questionamentos, né, para discutir coisas da vida. Quer dizer, e tal. isso como adolescente. Adolescente. E eu acho que isso já foi me levando um pouco para esse lado de e da mas, psicologia. Mas se elas foram te procurar, é porque você tinha alguma coisa que atraía elas? É, né? talvez. <risos> talvez. Claro que tinha. Pelo menos talvez um ouvido você dava para elas, né? Sim. É, é. Que é difícil às vezes de, de encontrar pessoas que estão dispostas a ouvir outras, né? Hum. E aí, no caso, é, a psicologia, ela veio mesmo de forma prática depois que eu estava eu fazendo curso de ciências sociais. Você vê que é uma outra área também. E dentro desse curso, eu decidi mudar para artes visuais, que tinha um pouco mais a ver. Eu vi que dentro das artes visuais tinha... Tinha parte de... Da expressão sua, é, né, de repente. E mais artística que envolvia também até terapia, né, de trato com ah, a arte. verdade. Que, arte terapia. Arte terapia, tá. Na faculdade, que é o FG, que eu, que eu tava de artes visuais, que eu comecei, tinha essa possibilidade. Então era mais por aí. E a psicologia ficava sempre como uma, uma coisa ideológica, né? Porque, ah, mas isso não vai te dar uma renda e tal. E mesmo assim, você vê, a terapia também pode ser que não. Tudo É, é, é a também é muito precário é, para você ter é. segurança financeira, né? Sim. Mas aí eu, eu, eu decidi, até foi depois de um rompimento com a namorada, a minha vida meio que deu uma, uma parada assim. Eu falei, não, eu vou dedicar, eu vou fazer psicologia e foi onde eu... Resolvi, mesmo definitivamente, a começar. E fiz, assim, até o segundo ano. Depois eu já resolvi viajar para fora, né? Hum. Surgiu uma possibilidade de viagem para o exterior. E eu fui para a Inglaterra. Fiquei dois anos morando em Londres e... A psicologia ficou estacionada. Até o momento que eu voltei. E aí eu concluí o curso, comecei a trabalhar na área de psicologia, mas já saí de novo. Para a Estônia dessa vez, né? Porque eu tinha uma companheira que era de lá. E aí a gente ficou, né? Eu fiquei um ano lá, só que antes de, de ir pra Estônia eu acabei passando aqui na Mantiqueira. Aí eu conheci o lugar. Foi contaminado? É, fui contaminado. Não consigo mais <risos> é, dormir, acordar sem pensar nisso aqui, né? As montanhas é uma coisa nova para mim, né? Eu sou do de Goiânia, Goiás, né? Tudo Nossa. plano. Não tinha essa, essa visão. E aí eu sei que tava com, com, com essa vida minha lá, mas sempre focado aqui. E resolvi Entendi. vir para cá, Decidi né? se instalar, a pous... Você fala chama a pousada, A princípio não foi ainda, né? Eu cheguei aqui e comecei a pensar no que fazer, né? A primeira... Você sabia que você queria estar aqui? É, eu queria vir para cá e não sabia ainda o que, que eu ia fazer aqui. Olha, mas isso é legal, né? Porque assim, eu vou ficar no lugar onde eu me sinto bem. Uhum. Não é assim, eu vou ficar no lugar onde eu vou é, ter renda garantida. Não, era realmente uma proposta mesmo de... Eu tava seguindo um um fluxo assim uma uma um, aceio, um convite né um convite que tinha é... uma coisa aqui dentro me chamando para cá que legal e aí assim eu fui por eliminatórias né comecei a trabalhar com transporte vi que não dava e trabalhei com construção cheguei a construir em Itajubá para vender e também eu vi que era uma coisa Cara, muito você fez stressante. várias tentativas na vida é, abri um restaurante <risos> aí não deu também aí aqui é eu falei como eu gosto muito de turismo né da de receber pessoas eu acho que eu vou trabalhar com hospedagem, e tinha essa história do AirBnB, do Booking, que hum. facilita um pouco essa questão, até porque Delfim não é um lugar que é muito conhecido. Então, através dessas, desses, desses caminhos eu fui montando essa hospedagem, né? Que começou lá na cidade com o Oca Delfim, agora Oca Roça e o Oca Chalé também. O Chalet também. Há quanto tempo você está nessa, desde que você chegou a Delfim? É, tem uns 15 anos que eu já tô por aqui, uhum. né, que eu cheguei a Delfim. Agora, trabalhando nessa área mesmo de turismo e hospedagem, de hospedagem turismo. cinco anos. Cinco anos. Cinco é. anos. É, tem... Aqui, assim, é... Eu é, é, é, considero a minha casa, aqui que tem a maior parte dos projetos, né. É, mas a sua casa você já deu o nome de Oca que já atrai um monte de gente, porque uma oca não é unifamiliar, né? É, então, essa coisa também da pegada indígena que eu quis trazer, né? Assim, a gente tem as cidades aí de Taubaté, aqui perto, tem é, Pindamonhangaba, tem Guaratinguetá, são nomes todos indígenas, né? Sei. Eu falei, ah, então aqui deve ser um lugar que tinha Todo lugar no Brasil <risos> tinha, né? Mas aqui tinha um pouco mais. É. e aí foi Oca, né? Oca. Que também pelo fato de que eu pensava, ah, coloca o nome de casa, como não tem como colocar o hotel casa, então hotel Oca, né? Ah, a Oca fica bonito, né? É até para ficar com uma coisa mais intimista, né? Porque a gente não trabalha com uma quantidade muito grande de hóspedes aqui. A intenção é receber menos pessoas e pessoas um que querem mais. mais... Sim, um atendimento mais personalizado. Sim, atendimento mais personalizado. Que legal. Então tem dois. Duas suítes, né? Ali na... É, por enquanto a gente está com duas suítes abertas ao público, né? Porque eu uso uma terceira é, para ter os voluntários que me ajudam, né? eles ah, então, vamos falar dessa coisa aqui é... agora. Foi uma das coisas que mais me atraiu aqui. Foi que você funciona nessa esquema de voluntariado. Sim. Você não tem empregado? Não tem empregado. É, eu trabalho junto com pessoas que vêm é, por terem se encantado com o lugar, por terem se encantado com a proposta, né? Então eles me ajudam a deixar a casa pronta para receber esses turistas que vêm para cá. E sempre tem voluntários, você nunca fica na mão. Sempre. Eu, na realidade, eu tenho que ficar segurando, né, porque é uma quantidade grande que ah, eu você... trabalhava no começo. Você faz triagem, quer dizer, você recusa vários. Claro, é. Uau. No começo eram 12, 15 voluntários. Eu tinha mais voluntários do que hóspedes vindo <risos> até. Inclusive era uma razão de muita gente falar, ah, mas que estranho, né? Mas é porque eu tava querendo formatar melhor o espaço, preparar melhor ele para receber as pessoas, né? Uhum. E aí no começo a gente precisava de uma ajuda maior. Agora a gente tem aí em torno de quatro, seis voluntários às vezes, três. E aí é mais mesmo para esse trato normal. Sempre quando tem um projeto novo, eles me ajudam nos projetos. Uhum. E assim, como eu tenho essa vontade de estar tá seguindo mais a permacultura, né? Fazer as coisas com menos impacto, eles são todos muito interessados por isso também. Então me ajudam até... Com instrução, né? De falar: olha, vamos fazer assim, essa coisa assim fica melhor. O impacto vai ser mais tranquilo. Uhum. E aí então é fundamental, eu considero, né? Essa ajuda deles aqui é claro. Porque você não tem empregado sozinho, você não toca aquela casa, ali, é né? impossível. O chalé também funciona com voluntário? Não. Não, então, o chalé nós vamos lá para missões assim de passar um dia e, e, e, arrumado, e arrumar tudo. Quando Por, vai ter hóspede? É, porque no chalé o hóspede ele pega a chave e vai sozinho. É um lugar de é, contato com a natureza, de interiorização, né? Assim As pessoas ficam ali num lugar que não tem energia elétrica, não tem sinal de celular. Mas tem acesso ao carro, chega lá. O carro chega, é... Dependendo da situação, do, da época do ano, chega com dificuldade. Hum. Tem situações, até assim, que o hóspede quer ir de qualquer forma, mas ele tem que deixar o carro num lugar para fazer uma trilha para chegar. Porque está porque porque tá muito difícil. difícil é. né? Os últimos hóspedes que, que eu tive lá foi no Réveillon, porque agora está fechado, está tá passando por uma reforma, reforma né? Mas assim, eles queriam porque queriam ir, eu tive que liberar, mas eles tiveram que fazer uma caminhada de uns três quilômetros para chegar, né? Quer dizer, o pessoal implora para você, pelo amor de Deus, mesmo é. você falando, não, não dá, não dá. É, os que já conheceram, né? Ah, aí dá para ir, né? É, e os que já conheceram, eles têm mais Gana ainda, porque quem não conhece, às vezes, se tem uma dificuldade, já é. se esquiva, né? Mas quem conhece, quer ir para aquele lugar, né? Então, é um lugar bem, bem legal, que eu, eu acho assim, eu já morei lá três meses. Então Morou experiência... sem energia elétrica, sem celular. É, e sim. justamente eu ia atrair para isso. O que, que é ter essa experiência hoje? Porque assim, quando acaba a luz, as pessoas ficam desesperadas. Porque querem Se voltar para a conexão delas e tal, né? É, e lá, aí... lá sim, chega um ponto que você não tem recurso mais de música, você não tem um recurso de TV, porque de luz. Que acaba a carga do celular, acabou, é, né? É, já era. Então aí a fogueira, tem uma lareira lá, então fica... Ela chama mais para esse convívio mútuo, né? Então a gente vai precisar de ouvir conversas. A gente é obrigado a ouvir conversas. Mas peraí, lá. você estava sozinho? É, não. Nesse, nessa morada minha lá de três meses, eu estava eu com um projeto de voluntariado rolando lá em cima. Então eu fui, foram os primeiros voluntários que eu recebi. É, tinha uma, um argentino, um alemão, um italiano, uma brasileira. Então era um grupo de oito. Uhum. Só que assim, eles alternam às vezes, né? Aí diminuía para seis, quatro mas foram três meses vivendo ali eu só saí assim de lá para a cidade tipo umas duas vezes por semana para comprar um mantimento então né? mas por exemplo o voluntário que ia se renovando ele já poderia trazer para você a comida que você estava precisando você nem tem que descer É não mas rolou aí, isso não rolou porque a, e tinha comunicação a, a, a, a comunicação e também o carro né assim porque aí eu tinha que fazer esse trajeto de ir lá buscá-los eles não conhecem eles não eles, conhecem não teriam entendi. como chegar né é um lugar que fica a 24 quilômetros do centro de Delfim. E tem é, foto no, no seu Instagram? No Instagram não? tem. Então tem. depois nós vamos botar aqui para a turma ver. É, lá no Acamantiqueira tem como você vê, tanto o espaço aqui do Roça, quanto da cidade de Delfim, quanto o chalé. E os passeios também, né? A gente dá alguns nomes para os passeios, para diferenciá-los, né? Mas sempre um tem uma pegada mais de vista, de lugar, para quem gosta de tirar foto, o outro mais para quem gosta de cachoeira, o outro para quem quer montanha, né? E eu, eu acho que eu, eu, não é que eu gosto, eu preciso disso, né? Eu preciso mais de estar tá aterrado, do contato com a terra. Então, para mim, por exemplo, trabalhar como psicólogo num consultório, já não é a mesma coisa, assim, né? Para mim, estar tá trabalhando aqui, num lugar como esse, já... É totalmente diferente. Eu acredito muito na energia que a gente consegue assimilar disso aqui, né? E nos insights que você consegue provocar que a natureza propõe né, para o pro paciente. O próprio desafio tá do caminho, às vezes, acaba é, mexendo com... numa, numa trilha de montanha, por exemplo, nossa, a pessoa, às vezes, ela tem que, aquela superação, o trabalho de não saber se ela vai conseguir, aquela coisa de, ah, eu não consegui fracasso, a vitória, né? Uhum. Então, tudo isso traz muita informação emocional, né? E acaba que a gente usa esses contextos para... trabalhar é isso mesmo. Né? trabalhar mas isso não pede uma continuidade depois daí como que você faz é, então eu tenho a possibilidade de atendimentos online né ah, hoje tá. em dia é, é, inclusive quando na época da faculdade eu já tinha essa essa gana né eu falei não oh, quero trabalhar eu quero fazer um site trabalhar com psicologia online e eu até criei um, um site psicologia online e na época não existia isso os, até os, não era permitido né é os coordenadores chegaram a falar não você não sabe o que você está falando isso aí não vai acontecer eu falava, mas está tudo caminhando para esse lado, né? sagitário já vendo lá na frente, é, né? E eles falavam assim, falava, não, é, você pode fazer a nível de pesquisa, você não pode nem ser remunerado com isso. Então o, o CRP ele até liberou o trabalho. Como pesquisa. Mas como pesquisa, você não podia receber por isso. E eu estava indo para a Estônia na época que eu comecei a, a trabalhar concretamente com psicologia online. E era o único, o único recurso, porque eu falando português, na Estônia eu vou atender quem, né? <risos> Então não tinha como trabalhar, é. então eu falei, eu vou tentar fazer esse online, eu fazia à distância sem ser remunerado porque não, não poderia pedir Mas acabou que foi tomando um outro caminho e eu deixei a, a psicologia online de lado e agora Porque você tô... se dedicou mais à, impla... à implantação daqui da, do OCA né? É, assim, é desde lá, né, eu já deixei E fui tomando outros caminhos E tal, aí quando eu cheguei aqui Sim, que não tinha Mesmo como, eu cheguei a tentar Voltar a atender, mas eu vi A dificuldade, eu moro numa cidade pequena São poucas pessoas que procuram Atendimento psicológico aqui então... Eles ficam com receio de ficar falando certas Também, coisas, né? porque vai eu... parar o carro ali na porta já... já parar, pronto, é louco Esse, é, está doente mais. Então, é. e aí eu Fui tentar, assim, até eu comecei a trabalhar em Pouso Alegre, que são 100km daqui. Mas você imagina, você viajar 100km para trabalhar, né? Pois. E no começo de trabalho você vai ter Gás. três pacientes, é. não, é, não, não, não, não justifica, entendi. né? Então aí eu me firmei mesmo aqui com a proposta de atendimentos online e a questão e essa do a trilha óculos. guiada, né? E a trilha guiada. Que você chama de trilha guiada é oferece a gente oferece também a, a outras atividades a sem guiar a trilha sem guiado é. sem a terapia, sem a né, terapia. aliás e, e no caso outras coisas como massagem reiki né o assim, é. né, que a gente consegue trazer para um cliente que vai passar só por aqui né então ele precisa de alguma coisa rápida para resolver um aquela situação ou uma questão pontual né isso é. <risos> <risos> Escuta, você falou das montanhas né, você acha que as montanhas elas remetem elas à introspecção mesmo, é isso que acontece? É ela, ao mesmo tempo que você está muito preocupado com tudo que está acontecendo à sua volta né, se vai conseguir encontrar o caminho bem, se não vai ter um obstáculo que você não vai conseguir transpor, mas ao mesmo tempo fica aquele silêncio, porque você não consegue nem conversar né, dependendo do momento que você está naquela de andar, vai mais ofegante, então você acaba num, num sistema de introspecção, entrando né, obrigatoriamente. Então você acaba ouvindo mais sua respiração, acaba tendo um contato maior com você mesmo. Eu acho isso... Então é, sim, né? É, com certeza. Isso é um dos principais né, fatores que acontecem, é que traz a pessoa para si, né? si mesmo. Para começar daí, come... extrair, né? tirar as coisas que ela precisa de resolver. Fica mais claro para ela também o que, que pode ser tratado, trabalhado, o que está que incomodando mais, o que, que é mais difícil. Então, mas aí eu penso uma coisa, uma pessoa que nunca olhou para si mesma, ela vem num ambiente desse, ela fica assustada com o tanto de coisas das quais ela vinha fugindo e de repente desaba em cima dela, né? Não acontece isso também? É, não, já tive situações complicadas, porque ao mesmo tempo, se você está num consultório e está trabalhando uma... uma né terapia dentro de um consultório ela já vai sair pro, con pro conhecido logo é, depois né ela tá e ali não se você tá fazendo uma intervenção numa pessoa que está num ambiente desconhecido e que você sabe que para você resolver essa situação você precisa dela necessariamente é difícil por exemplo teve um casal que eu fiz um, um acompanhamento e a a moça desse casal ela teve uma dificuldade muito grande na volta né Pois é. De pra, medo. Pra não re, é? retornar ao, ao mundo dela. Sim. Né? E também até no retorno concreto. De chegar ao lugar que a gente, de onde a gente partiu. né Porque ah. o caminho de volta para ela que já estava cansada era mais difícil. E tinha toda a situação que por ela já ter sentido assim, a possibilidade ah, escorreguei aqui, não posso é. escorregar mais. Então ela meio que travou. Uhum. e teve entrou numas crises que até o namorado dela ficou um pouco preocupado também né é. e a gente teve que contornar a situação sentar conversar com calma dar uma segurança nova para ela de que ela chegaria mas ela chegou a achar que ela não ia chegar mesmo estando conosco é. despediu do namorado disse é, pediu uma, mandou recado para mãe achando que ia morrer ela que doido, achou que ela não cara. ia escapar <risos> Olha como que então, é desafiador, é. né, cara? De repente. É porque, por exemplo, num processo desse, se você estiver fazendo uma caminhada, eu sempre procuro levar é, um profissional também para estar tá ajudando a gente no contexto. Porque numa situação que acontece algo assim, e se essa pessoa realmente trava, a gente tem que carregar, né? tem que realmente fisicamente. Então você fisicamente, leva uma pessoa mais fortinha É, que... para poder dar um, um suporte. Um montanhista, tipo. é isso que já é nome? Tem as pessoas daqui da região mesmo, os montanhistas, né? é. e eles estão sempre dispostos aí a fazer é, essas caminhadas, até porque assim o, o público que vem para a montanha geralmente vem finais de semana, é, feriado e o nosso trabalho acontece em momentos diferentes desses, né? Eu procuro sempre fazer as caminhadas terapêuticas assim em momentos que não tem muito fluxo de gente até para facilitar o nosso trabalho ali, né? Tá. E aí assim o, o pessoal que vem eles estão disponíveis sempre, tem Entendi. uma quantidade maior de pessoas disponíveis para acompanhar. Isso tudo você combina, você não está anunciado isso no AirBnB, né não. a coisa da terapia, não, né? É, nem é, nenhum site de hospedagem eu, eu vinculo tão claramente essa questão, né? É mais assim, quando o cliente entra em contato, eu ofereço mais informações e aí eu ah, passo... naquela hora que você tem que conversar com o cliente, né? Sim. Que está resolvendo é, as coisas. Eu prefiro concentrar né essa parte, eu prefiro sempre falar com as pessoas até para poder fazer as advertências, porque às vezes a pessoa chega aqui em Delfim, é Brasil, e acha que não vai ser frio, né? E é um lugar mais aqui frio. Aqui é frio pra caramba, né? É, então, é mais frio, dependendo da época aqui, chega a menos 9 graus. Ó, oh, gente, menos a, 9 graus, é, escute aí. Ano passado chegou a isso. Então aí, é, dependendo da época, tem que vir com um agasalho diferente, né? Com a roupa mais apropriada. Então eu prefiro ter essa, esse contato. Até porque como a gente trabalha com menos, é, dá para fazer isso. Dá né? pra fazer isso com mais tranquilidade. E aí a questão de, de, de montanha é isso também, né tem que ter toda uma instrução para fazer, para oferecer um, um, uma terapia também, você tem que saber o que, que a pessoa precisa, o que, que ela quer. Então eu, eu não consigo ver isso sendo divulgado entendi é, é. de uma forma independente. Você assim, deixa assim. que as pessoas cheguem mais pela mais próximas delas, né? <risos> Quem é isso aí? Ah, essa, essa aí é a é carente, né? A Lisa. A Lisa. São os cachorrinhos do Oca. Quantos tem? Quatro? Quatro. Cada um com a personalidade diferente. Mas eles me acompanham aí, você vê. Tá ali o Leonel, a Leide, a Lisa e a Mona. Mona Lisa foi para ficar mais fácil de, <risos> de lembrar. De lembrar. Cara, a gente interrompeu a conversa na hora que tava ali, que você falou que tava levando os primeiros voluntários ali pro chalé, né? Uhum. Como é que foi para você assim. Ter ficado, porque eu pensei que você tinha ficado sozinho, mas você estava com eles, né? Sim. Todos é. eles estavam nessa pegada, então, de ficar sem conexão, é, sem É, Eu fui inclusive encorajado por um dos voluntários Sim. também, né? Porque eu gostava de ir, eu gostava de ficar um dia, dois dias. Só que eu, eu ele me perguntou, mas você gosta daqui, você é... por que, que você não mora aqui? Uhum. Eu, falei, eu nunca pensei nisso. No chalé? Falei, é, no chalé. É. Mas não tem energia. Ele falou assim, ah, eu vivo há mais de dois anos numa casa sem energia lá. Ah, quem é esse cara? Me dá o contato dele. Então, ele, ele é argentino, né? É, ah, ele tá na Argentina. Depois eu fui conhecer a casa dele lá em San Marcos Sierra. É. E a gente foi também para fazer um... Eu fui, re, eu fui retribuir o voluntariado que ele fez aqui, né? Você foi lá? Fui para lá, a gente foi ampliar a casa dele. Então, trabalhávamos lá o inteiro, era até um voluntariado, mas porque tínhamos pouco tempo, então a gente trabalhava das 7 às 5 da tarde, nesse projeto aí de ampliação que ele tinha bolado. E ele que me encorajou a vir pro, a mudar para o Oca Chalé, né? Ele falou, ah, não tem energia, mas tem a lareira, tem o um fogão, você pode fazer sua comida, e aí você dorme junto com o sol, esse for o caso, né? Se, não tiver nada para fazer, você descansa e no outro dia cedo volta às atividades. Uhum. Como a gente estava iniciando o voluntariado lá, então, nossa, tinha muita coisa para fazer, né? A gente sempre tinha muita atividade por lá. E aí essa coisa da... É, então aí você se cansava durante o dia e dormia durante a dormia noite, não dava cedo. tempo de, é, ficar, de ficar... entrar p... em nenhuma depressão. É, né? é de sentir falta. É. E outra, essa ilusão que a gente tem assim de que precisa de ter contato, né? Não, se acontece alguma coisa, você vai resolver o que aconteceu, né? Mas não, é uma ilusão, né? A gente achar que a gente precisa de precisa, estar sempre precisa, contato. precisa de estar sempre disponível e perto é. de, se acontecer alguma coisa sim na, na época, você vê, mas peraí, você trabalha com hospedagem, como que você fazia? Na época, eu tava é, iniciando todo o projeto. Então, a gente, eu deixei uma pessoa responsável pelo espaço na cidade e fui fazer outras coisas, né? Porque na realidade, não precisava de ter tanta energia naquilo que estava feito ali, que já tava tudo pronto, então eu era só a pessoa né? receber e encaminhar. Então, foi uma época que foi legal de... De... Não tinha esse aqui ainda, esse Oca Roça? É, eu já tinha casa, só que era assim, era a minha casa. Aqui. Ah, você morava no, aqui no Oca Roça? É, e depois também eu saí daqui pra, pra ficar na cidade, no, no Oca Delfim. É. E de, do Oca Delfim eu fui pro chalé. E aí aqui eu acabei alugando, porque eu interrompi aqui, aqui, ficavam ficava uma família de amigos que eles me alugaram, que era até pra ter um capital pra mim. E para cuidar também né, para é, né? não ficar largado assim. E aí depois que eu voltei do chalé, eu já vim com a com a cabeça um pouco mais... Não, eu quero, vou fazer isso acontecer em todos os lugares né, possíveis. Hum. E aí aqui era muito legal e foi uma coisa que a gente... Eu tinha esse receio né, que as pessoas não procurariam tanto, por ser um pouco mais longe. 7 quilômetros da cidade, tem que pegar uma estrada de terra mas depois eu fui percebendo que aqui era mais atrativo do que na cidade. Uhum. As pessoas queriam era essa experiência, mais né? proximidade da natureza, Sim, né? De estar tá mais distante, num lugar mais tranquilo, em silêncio, uhum. né? Porque se você quer um, está preocupado com uma hospedagem que está muito próximo de tudo, aí fica lá em Delfim, né? Ou então vai faz uma viagem para uma cidade. Agora quem quer se isolar é um lugar bem interessante. Isolar totalmente chalé, isolar um meio termo aqui, aqui é. que quem ainda tem, né, é, internet de alta velocidade, tem energia. Pois é, tem fibra aqui, né? Tem fibra. É. Uhum. Alguns clientes perguntam, né, porque aí, quando eles vêm lá às vezes eles confundem um com o outro e falam, mas tem energia aí, né? Ah tá, ah, é. Você é oferece três <risos> possibilidades, né? É. Aí acontece às vezes umas confusões. Mas é aqui, é, é, eu, eu acredito assim, eu tenho mais como um carro-chefe, né? O lugar que eu apresento em primeira instância. Aí depois os outros lugares são para um público mais específico, né? Ah, tá. Que buscam coisas diferentes. Agora, a coisa do voluntariado. Hoje você tem aqui uma russa, um chileno, uma chilena Aham. e um mineiro. Mineiro que é de São Paulo, não? É, ele nasceu em São, nasceu Paulo, em são Paulo, mas mas Paulo, mas viveu a vida inteira em, em Minas, né? passa um, gente do E um mundo paulista. E Paulista também deu, lá. O Paulista, ah, o Paulista tá no, é o Fábio que tá é, lá. Tá tomando conta lá no, do Delfim. Do Delfim, tá. Então. E outra pessoa que tá por vir também, que chegaria hoje Aquela à Aquela que perdeu o Uber? É, mas ela perdeu. <risos> ela, nossa, parece que perdeu o ônibus, perdeu, é. pegou um Uber para tentar pegar e tal. Não mas. deu certo. Como é que é essa diversidade para lidar? Porque sim, cada um que chega você vai ter que informar um monte de coisas do funcionamento é. da casa. Eu procuro receber voluntários que queiram ficar acima de duas semanas. Na realidade ah, a pra gente não, faz não... Um... gastar uma saliva e depois o cara vai embora. Novamente. E aí assim antes tinha muito essa esse, essa turma que procurava passar um final de semana ou passar uma semana. Isso realmente não é viável. Pra você gente. viu que não deu certo para é... você. Então ele tem que ficar no mínimo duas e depois de duas semanas a gente já vê qual que é o perfil da pessoa e sabe se dá para ficar mais tempo. Pois é, o Fábio e... já tá um tempão, né? É, o Fábio deve estar tá uns dois meses já, já é. completou dois meses, mas eu tive voluntária aqui que ficou um ano. Uau, um ano! É, é, uma, é até uma, a voluntária que eu lembro, a Sol, né? ela é a instrutora de yoga, ela fazia yoga todos os dias aí, disponibilizava isso pra gente e ajudou bastante na época inclusive na formação do Oca Roça também né? que na época que ela veio era a gente estava iniciando muita coisa no, no Roça e aí assim, quando a pessoa sente que é um lugar que ela quer ficar e eu sinto que é um lugar que é uma pessoa que está fazendo bem para o espaço, que está em harmonia e pode cons... ficando é. aí a gente meio que diminui uma vaga ali né? das pessoas que têm essa rotatividade deixa uma... Mas no momento agora é o Taylor que está assim tá né ele nessa pro... pegada é, ele se propôs a ficar mais tempo e aí tem os voluntários que passam e é uma experiência incrível para quem está voluntariando também porque ele está aqui como voluntário ele conhece outros voluntários que se abrem um né de os, cada um é vem tem uma viagem aí que uma bagagem né é e de lugares diferentes né como é. você falou aí de países diferentes então a troca é bem Bem importante. Quem, então, eu, muitas pessoas que conversam comigo falam, ah, eu estou trabalhando aqui na cidade, não sei como que eu vou me manter na roça. Eu sempre falo, olha, vai, fica numa pousada um tempo, aluga, vai num camping para sentir o lugar, né? Sim. E, porque ele já quer comprar. É, eu falo a mesma coisa. Quando a pessoa chega aqui para ficar um final de semana. É, eu falo, olha, mas tá, tá querendo comprar, e já veio, já tá combinado com o corretor, porque hoje Sim. ninguém pode perder tempo, né? É, tá pensando, aí, não, vai é, aumentar, é então vai aumentar, então eu tenho dinheiro, vou gastar agora. É, né? e não é, porque às vezes a pessoa chega aqui, ela compra uma coisa, depois de... Um mês. Um mês, ela já fala, viu? nossa, aquele outro lugar. Era ali. melhor. Era melhor. Então eu sempre instruo, falo assim, olha, o ideal é você ficar mais tempo, né? Procurar conhecer as pessoas, falar com as pessoas, conhecer o lugar. Né? os lugares, porque é uma cidade, mas tem vários lugares diferentes. Tem para quem gosta de mato, tem para quem gosta de bosta, tem para quem gosta de estar tá mais próximo também da cidade, de uma facilidade maior. Então tem que ter essa, esse tempo, né? Pega, de, pega umas férias, né? Então, sim. Tira um tempo assim maior e acho que aí sim é o ideal. É porque é um investimento que você está fazendo esse tempo que você está. que você vai falar que vai deixar de trabalhar ou qualquer coisa, mas. Pô, cara, é o resto da sua vida, de sim. repente, assim. Não, e algum, algum, a maioria das pessoas agora estão trabalhando remotamente, né? É. né? Então, tem vários clientes que chegam aí, eles... Esses aí, sim, eu até avalizo, né? Falam, não, eles vêm para ficar uma semana, um tempo maior, eles trabalham daqui mesmo. E aí, tem um tempo para ver, né? Você chama clientes e é os hóspedes? É, os hóspedes que vêm... É para para ficar mais tempo, né? Porque quando eles estão com essa com essa vontade de conhecer melhor a região também para decidir melhor, né, pelo lugar. Às vezes nem é aqui em Delfim, às vezes eles estão passando por Delfim, mas já passaram por outros lugares próximos. Uhum. Geralmente sempre aqui na Mantiqueira, né? Tem um Sim. uma visão focada aqui na Mantiqueira agora, mas que não necessariamente precisaria de ser em Delfim. Mas Delfim é bem legal, assim, é um lugar que que ainda não está muito estragado. É, é. Porque a tendência é essa, né? A gente é. vai chegando e já vai... Já vai civilizando tudo, urbanizando. É. Que é uma coisa que tem que acontecer com a gente também, né? Ter essa concepção. Igual você falou, peraí, mas como é que você vai fazer se for para o chalé? Não tem energia. É, mas aí você... Entende né? o que, que é que tem além disso E aí você vai pegando outros caminhos Porque também não faz sentido você vir sair da cidade e vir para cá E querer trazer a cidade para cá Você vai vir para cá e vai ficar reclamando da estrada Que é ruim e vai sofrer muito com isso? Não dá, né? A gente está num lugar que realmente... A chuva, quando acontece, ela vai destruir, Dificulta vai dificultar um pouco, o processo. É. Então as pessoas que vêm para um lugar desses, elas têm que estar preparadas também para E é isso que você fala para elas? não Você dá um jeito de falar isso para elas na conversa inicial? Tem que, é, tem que falar, né? Para a pessoa já estar tá um pouco oh, mais... Aqui não é Disneylandia gente. É, não, não dá para ser só assim, ah, porque é o um modismo agora, é esse, então vamos lá. Mas tá, você consegue se adaptar esse, a essa nova condições forma adversas, de dia, essas gente. condições que vão ser propostas para você, ou você vai ficar pior do que você estava quando estava lá com o supermercado embaixo, a farmácia na esquina. A princ... o primeiro passo é esse, a farmácia esquece aqui, a gente vai pegar <risos> é o boldo. Eu tô aprendendo muito com você aqui, é. né? das plantas. Porque... Quem roda a sua casa você tem algumas ali que acho que foram os anteriores que é, cada voluntários voluntário, vão trazendo alguma coisa. Né? Vão trazendo e assim, algumas coisas eu nem conheço. Eu já tive voluntário aqui que só fez isso. Eu pedi para ele fazer um levantamento de todas as plantas que a gente tinha na, na região. Mapear. Mapear é. e mostrar para mim quais as que eu poderia inserir, né? Porque não tá que estavam faltando. E coincidentemente era uma voluntária. A gente nem tinha falado disso antes, mas ela chegou que ela me falou que o artigo que ela fez de conclusão de curso era sobre, sobre esse assunto, uhum. fitoterapia. Uhum. Aí eu falei, nossa, chegou aqui a pessoa certa, né? E é o que eu tô tentando fazer, assim, você viu, eu tenho também já, tô com 48, né, então... Já começa a surgir umas coisinhas aí você O tem corpo que, começa a dar sinal É, aí você vai ter que ir atrás ali de um chá disso, um chá daquilo Colocar de, até a alimentação de forma geral Não só da, da fitoterapia, né? Sim, senhor, eu vi o seu café da é, manhã hoje então, eu, seu eu preciso de... urgentemente, né? É, cuide-se Tomar cuide umas diretrizes Pra ficar inteiro se você <risos> quer levar esse projeto adiante, né? É. Assim. Então, os voluntários, as pessoas, né os candidatos Onde é que eles procuram, né? Você vai deixar o, o link para nós pra ficar aqui na descrição ou não? É, eu posso deixar. Geral, tem as plataformas que eles precisam de chegar através dela, né? É, é Workaway, Work Workaway e o Outpackers. Packers, é. Packers. é de um, de uma, é um brasileiro que fez, é, é brasileiro. né? Ele que fez numa viagem dessa que ele estava fazendo de mochileiro, como mochileiro, ele resolveu fazer. Inclusive tivemos um contato. Eu já fiz um projeto interno com eles. Envolvendo permacultura, envolvendo essa experiência a mais, né? porque muitos voluntários procuram o voluntariado não, assim, não é só pelo lugar, mas pela experiência que você pode oferecer ali né? naquele lugar. Para o voluntário, né? É, não é só, por exemplo, ah, eu quero ir para Delfim porque tem muita cachoeira, tem a montanha, não, eu quero ir para esse lugar, porque eles trabalham com permacultura também. E às vezes a pessoa quer aprender, quer, quer ter aprender. vivência. Né? É assim, até isso é bom deixar claro, assim, eu, não tenho, eu não ofereço curso para voluntário. O negócio é a gente mesmo, é a minha experiência, juntando com a experiência de outro, de outro e de outro. É, essa coisa de curso, assim, eu acho Não tem que. tem nada formatado, Não, né? Não, até tem como indicar a pessoa que faz, pode montar o, Daniel. o curso, o Daniel, <risos> é. mas eu vou mais na, na situação da experiência mesmo, né? E de trazer Do que, apre... pessoas, Do que o momento apresenta. Isso que eu senti, que eu cheguei ontem aqui, já dormi, né? Vou uhum. mostrar para vocês o um quarto onde eu tava dormindo. Jantei com eles aqui, tomei café da manhã. Mas eu percebi que você é o tipo de pessoa que é, fica aberto para o que o presente está é, mostrando, né? Sim. Para, o que, para o que se apresenta, né? Sim. E aí você vai seguindo. Você é. perguntou para mim, você quer parar aí na pamonha ontem? <risos> é, a gente... É, não, é 300 metros, não sei o que... Ficamos uma hora ali, né bicho? É. Eu, não era isso. E esperado, eu já estava morrendo né? de fome. Ainda é. bem que a pamonha era boa, que veio de Goiás <risos> direto, né? É, então... É, eu, é, eu, eu não, não consigo é, planejar muita coisa. É até uma dificuldade minha, assim, né? Então eu prefiro deixar as coisas acontecendo e eu tenho que me policiar até pra ter um planozinho básico. <risos> pra não ficar tão solto o é. negócio, né? E aí foi, foi assim, até a gente passou numa amiga, amiga lá que não tinha planejado nada, mas foi bom, né? Foi uma hora de conversa. E Sim, foi legal. Deu pra... Conheci uma pessoa diferente também. Pois é, é. então esse, esse é o seu jeito, né? É, aqui é assim, eu ajo assim com os voluntários. Eles assim, alguns falam pra mim... Eles estranham. É, falam assim, não, mas espera aí, eu tenho que ter alguma diretriz, né, porque... Mas eu também, eu imaginei isso. Eu tava esperando de você que você fosse falar, não, o dia hoje vai ser assim, que tem um quadro. Uhum. Nem, nem quadro você não tem. Tinha um quadro, mas já foi tirado. Já, <risos> o quadro não colou, né, porque foi até um voluntário que falou, não, vamos fazer... Precisa ter. Todas as, as regras que tem aqui, normas, foram criadas por voluntários. Porque tipo, Porque não foi por você. É, eu não eu falei, ah, eu não dou, não me dou muito bem com essa coisa Mas de, regra. de regra ele é comigo, E não. aí quando eles perguntam para mim, tá, que horas que tem que acordar? Eu falo, não sei, a que horas que você acorda? <risos> Porque a proposta até do voluntariado é uma troca, né? Então, trabalho trocado. Eles trabalham 5, 4, 5 horas e em troca disso, eu ofereço hospedagem. Mas se eles quiserem trabalhar no meio da noite, eu vou fazer o quê, né? Então, É, só não fazer barulho, né? É, não pode fazer Porque barulho. Tem alguém que acha ruim. <risos> A gente procura fazer as atividades juntos, até para eles mesmo terem essa experiência juntos, mas eu deixo bem, eles bem livres mesmo, para até cada um fazer com amor o que eles estão fazendo e me dar um retorno melhor em relação ao trabalho. Porque se você fizer uma coisa imposta, né? imposta você faz meio que tá. não na mesma vontade, no mesmo carinho. né E aí eu sempre procuro fazer com que eles estejam bem, fazendo a coisa de um jeito legal que... Tem um retorno bom pra eles também, porque assim eles fazem melhor e vão me dar um. O resultado vai ser melhor com certeza. né Tá funcionando legal assim? Tá. É, com alguns ajustes, problemas né, que é. você teve, né? De, é. de, de não deixar a pessoa ficar pouco tempo. Não sim, não sim. E também assim, acontece às vezes, sabe? De chegar alguém que te dá um, um trabalho de. E aí você fala, não, então é aí melhor você fala, se procurar é, outro lugar. É, não bateu, né? Não é. deu certo. Eu, é difícil eu, eu falar, eu, geralmente eu aturo durante um tempo <risos> para ver pra, se é isso mesmo você ver, quer não, será, né? será. às vezes sou eu né que é, sou. mas é, eu acho que deu já para sentir o caminho ideal sabe então por mais que algumas pessoas às vezes cheguem e falem ah mas isso aqui tem que mudar a Marri né me ajuda muito com essa parte de a trazer Marie, a sua terra. atual como que você chama a minha companheira companheira é a gente tá junto há dois anos né e ela até não está aqui agora. Era uma voluntária daqui, né? É. Que acabou ficando bem mais tempo. Foi justamente no início da pandemia, né? É. Então ela tinha como plano sair daqui para desbravar e conhecer aí a América do Sul, de forma geral. Mas a pandemia é, limitou ela a esse espaço. Mas a gente tava já, assim, depois de, de um tempo que ela ficou aqui, a gente começou a ficar junto. Então para ela não... Não foi tão ruim, né? Já uhum, tava ali, é. a gente tava bem. Começou um love story. É, então ela substituiu essa fantasia da viagem, o plano que ela tinha feito, por essa, essa aproximação maior, né, daqui do lugar, de mim e tal. E a gente foi percebendo que a gente tá, tá bem juntos e resolvemos né? ficar juntos agora. Pelo menos. A, a, pra mim já era pra que ser é... uma coisa mais séria, mas ela falou: assim. ah, vamos. Ah, ela tá. Tomando um tempinho aí pra ver se é isso mesmo, né? Isso, é. No momento ela foi visitar a família, tá na Europa, mas a gente tá sempre em contato e ela sempre... De lá ela ainda me ajuda também, né? Ela traz... Ah, de lá ela te ajuda? As recomendações. Ô, oh, Xano, isso aqui e aí. Ah, que legal. Porque é onde, ela, onde eu tenho o meu aterramento também, né? Com a ajuda dela. Que ela sabe que eu sou meio aéreo, então ela me chama pra responsabilidade. Que legal o é. Cristiano, você você falou que não planeja, né? Uhum. Mas você sonha, não sonha? Sonho. É. é. tem algum... Eu tenho né, os projetos e Mas fala o mais forte, assim. É. Que <risos> fala, Pô, esse aqui seria massa se acontecesse. Ah, se diz assim em Até relação... à assim vida, tipo... É. Você quer morrer aqui, quer, quer virar cinza e ser espalhado ah, eu aqui. Não, não consigo falar isso, porque... Você não vê isso? Eu, eu, eu pra mim, assim, eu sou... A minha casa sou eu mesmo, né? É. Eu gosto muito daqui, mas se tiver que sair, vou sair, né? E vai ser difícil, porque é difícil achar um lugar que eu goste tanto, eu acho. Hum. Mas eu não me restrinjo, sabe, a, a acontecimentos assim. Então o sonho, se for falar em sonho, eu tenho dificuldade até para pedir cai uma estrela cadente e o pessoal fala que tem que fazer um pedido. Eu falo, mas que pedido eu vou fazer aqui agora? Jura? Não é por fa porque tem tudo, né? Falta muita coisa, mas eu fico sem querer gastar esse pedido à toa e acabo Não acredito. Não ah, você fica sem querer gastar. Fala, não, peraí, deixa eu pensar. Vai bem. que dá certo, eu já perdi. Um dos desejos do povo. É, então... <risos> Mas é assim, eu acho muito bom isso de estar tá aqui Então a, a, a, de uma forma geral o que eu vejo é assim Tentar otimizar ao máximo aqui o espaço hum. Para receber pessoas bem Para poder ter é, uma garantia, né? Assim de que as coisas vão correr bem Que as, co as contas vão ser pagas Que eu vou poder reinvestir aqui no lugar Para poder dar um pouco mais para as pessoas Disso que eu tenho todo dia, né? Que é dessa coisa de estar... Tá um lugar mais tranquilo, respirar esse ar puro, né? Eu acho que tem muita gente pedindo isso, né? Então a gente tem que compartilhar de alguma forma. Então a, a maneira de trabalhar com turismo, para mim, ela é interessante nesse sentido também. Porque eu sei que de uma forma ou de outra eu estou oferecendo alguma coisa boa, né? Para as pessoas que vêm aqui para visitar. Espero que sim, né? Pode ser que tenha gente que saia reclamando, mas aí paciência, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas escuta, não tem uma área ali no, no, no Airbnb e no, no outro, não sei se no Google, que as pessoas dão depoimento das experiências, né? Você lê esses depoimentos? É. eu a Marie lê também. Sim, sim. É. é em... E aí, o que que ele... Ah, em relação aos voluntários, assim, é muito positivo, né? Sim. Eles sempre falam muito bem da experiência que tiveram aqui. Mas raramente problemas disso. e os hóspedes também inclusive é uma coisa que eles gostam muito de perceber esse trabalho acontecendo aqui eles gostam dessa situação de você estar no lugar e ter voluntários ao invés de funcionários hum. então isso é uma coisa que eu acho que faz um diferencial aqui pra gente também uma visão diferente né do que seria uma ajuda que geralmente a gente, nossa ajuda é sempre remunerada né todo mundo pensa em funcionário, aqui, Sim. cadê o funcionário, quem é que faz isso, quem é que faz aquilo e aí ficam várias pessoas oferecendo ajuda, mais do que o necessário às vezes mas é porque eles estão nessa vibe, pegaram né? o espírito da eles coisa pegaram né? o espírito da coisa que é isso, é de atender bem as pessoas, receber bem e eles também querem ficar bem, e fazem amizade os últimos hóspedes que tiveram aqui, quando eu nem estava aqui, né? então nem pode vincular esse crédito a mim eles, eles fizeram um depoimento muito legal, assim, né, nas, nas plataformas e eles elogiaram muito também os voluntários, né, como foram recebidos, como foram atendidos. que não eram esses que estão aqui hoje, é, só um o Taylor. Era. É, o Taylor era, o Cassiano e a Luana foram, né, mas assim, o Taylor estava aqui. Então foram, eu conheço, eu sei quem são, eu que fechei porque eu faço questão de fazer isso. Eles me deram feedback diretamente, pessoalmente, para mim, né. E inclusive um deles é que o seu Alcides e a companheira dele, a esposa deles, são muito fãs seu. E aí eles não sabiam da possibilidade. Se soubesse, acho que eles tinham prolongado a estadia até agora para ver. ia assim, estar aqui hoje, né? É, para te encontrar. Mas é, eu fiquei sabendo disso, que eles eram seu, é, seu fã, porque eu comentei com o Taylor, né? Falei, ah, semana que vem, quando eu estiver chegando aí, a gente vai fazer um trabalho, né? E vamos receber o, o, o Chico Abelho. E aí, ele falou assim: Chico Abelha? Ah, mas o Chico Abelha não é aquele que faz uns vídeos? É. Eu falei assim, Nossa, mas se, se ela soubesse, ela não saía daqui. Porque ela não, não parava de falar. Foi a razão deles terem vindo pra cá também. Né? Ah, é? De procurar. É, um... de porque eles procurar querem um se estabelecer lugar. aqui também, não? É, eles, eles não estão assim, ainda procurando o lugar, né? Mas eles estão sentindo. Eles estão sentindo. Mesmo, eles querendo conhecer, né? Então, então a vinda então. foi. Foi para isso. É, do jeito que você instruiu aí. <risos> não, Deve do jeito que visto. eu acho que é mais fácil, né? É, e yeah, é, né? Assim, é. é melhor. Que legal. Ô Cristiano, eu, eu preciso falar uma coisa para você, assim. Eu tive uma grande dificuldade, justamente por esse seu jeito, de, de uhum. pó de tudo, uhum. de saber por onde que a gente ia. Porque, geralmente, as pessoas transmitem pra gente, olha, é por aqui. Uhum. De alguma maneira, elas dão um sinal. Sim. E você, não. Você tem esse jeito, realmente. Cara, eu, eu ouvi isso de um amigo, sabe? Muito tempo a atrás. A mesma coisa que eu estou falando? É, é. Ele, ele, mas ele também falou assim, ele falou ó, que ele tinha uma criança e essa criança queria um brinquedo. Estava numa loja. E ele sabia, conhecia, conhecia bem a criança, né? Ele sabia que aquele brinquedo não ia ser uma coisa que ia durar muito tempo. A empolgação era maior do que o, o, o, a Sim. necessidade de fato ali. E aí ele sugeriu para o filho a outra coisa. E, o filho, e a outra coisa era bem mais cara. Era uma coisa muito mais complicada de se comprar. Mas é que ele sabia que era o melhor para o menino. E o menino bateu o pé porque queria aquilo. Ele comprou e deu. Mas aí ele comprou o outro e guardou também. Porque ele já sabia que ia vir pela frente esse outro pedido. Mas é isso, às vezes. Assim, eu acho que é bom a gente deixar as portas abertas, as janelas abertas. que está por vir. Porque às vezes a gente se prende a uma coisa... E a gente não tem uma visão muito clara, né, de, do contexto completo. Então, é, eu penso assim, que se eu tiver aberto, igual em relação a você, né, eu achei, putz, que bom, né, vai vir aqui, vai mostrar, mas o quê? Eu não sei, né. Se você porque chegasse aqui... você não sabe. É, se você chegasse aqui e falasse, não, eu vim aqui, mas eu, na realidade eu tô querendo fazer um, lá o, o, o, o Marins, e aí você vai comigo para me mostrar, a gente ia fazer, porque eu não realmente... É, você me perguntou, né? eu falei, e aí, como que tá? E você já pensou em alguma coisa? Eu realmente não tinha pensado em nada, e eu acho que é isso, né? É, a, a simpatia, a empatia que você gera, ela é muito grande por causa disso também. Então a gente tem que seguir os exemplos, né? Então, é, de acho... uma certa maneira eu sou desse jeito que você tá falando uhum. aí, né? Mas na hora que eu me confronto com uma pessoa que é... parece que é mais que eu até, uhum. desse jeito, eu falei, ué, que <risos> e agora... coisa é essa? Que bicho é esse aí que eu não conheço? mas que é. eu convivo com ele, mas eu não conheço fora de mim, né? Sim, e para mim também foi, é. É, não foi fácil assim, né? Não é. tá sendo muito fácil. Apesar de estar, tá, nossa, muito bom tá te recebendo e tal, mas, eu, tá, é, um mas desafio, e né? é um desafio, né? É um desafio, né? Porque é uma coisa nova. Acho que quando a pessoa percebe isso e ela já já já traça tudo, né? E você também, por não não querer entrar nesse campo, né? Ficou assim, é uma coisa bem light, mas eu acho que tá bom também, né? Eu acho que é esse lado canceriano, que você tem duas coisas em câncer, que é o ascendente e a lua, e uhum. eu tenho o, o sol em câncer. Uhum. Eu acho que essa coisa canceriana de, de sentir o outro e deixar fluir pô, eu acho que é isso que nós temos. viu? É, a gente tá bom de pegar um, um barco em alto mar aí e deixar ele levar a gente, porque. Se tiver alto mar, mar não. E... De, de, vamos, vamos no vamos nosso no lagoa primeiro, vai. Que no alto mar. Não. Vai que a gente não volta. No alto mar o desafio é muito longo, cara, muito grande. É. Cara, muito bacana. Então, você quer falar mais alguma coisa ou não? Não, eu acho que... Foi uma conversa legal. É. Eu tava, eu tava receoso do que ia ser dessa conversa de verdade, Sim, assim, Sim, acho que sabia. deu para dar uma... Deu né? um panorama oh, bacana. Pô. Deu. Legal. É, tem muita coisa ainda, né? A ser construída aqui, né? Tem muitos outros pontos a, a se falar também, mas eu acho que o principal é esse, né? É, a gente tá na Mantiqueira e o mérito todo é dela. Isso aqui é a natureza, o lugar. Então o que a gente tem que fazer é tentar se adequar a isso, né? Pois é, porque aqui é mantiqueira. Um mas olha, eu sou estrangeiro, você é estrangeiro, esses eucaliptos são estrangeiros. Uhum. É. é, você vê. Então mas nós inseridos, estamos, né? É, tá tudo inserido. Nós temos que conviver com isso, né? É. E aí tá chegando um monte de, de neo rural, gente de, da cidade, né? Sim, sim, e a gente tem que até ter um, né? ter essa direção um pouco mais firme para essa para essa galera que vai vindo né para tanto essa de alerta né de falar e aí mas você está preparado para isso você é isso sabe você que... quer mesmo é até para não ter também né uma uma uma situação assim é, é, eu acho que infelizmente o que aconteceu com algumas cidades aqui da Mantiqueira mesmo é um prejuízo para nós né sim pega uma cidade que ela tem uma característica e depois você muda totalmente essa característica. Pra se vender pro turismo. Pra né? se vender para o turismo. Então eu é. acho assim, deu fim tem que ser deu fim pra sempre. Se pudesse. Eu não sou daquele, ah, não, mas tem que fazer isso, fazer aquilo, progresso, progresso. Pra onde que a gente que, vai com esse que progresso? É o progresso né? né? De verdade. É, o que, é de, o que tem de mais importante a gente não acaba não valorizando, né? Então, deixa, se, se o progresso for esse, vamos ficar na rusticidade <risos> no, mesmo. No nosso regresso, é, né? É, no nosso. <risos> É, no nosso atraso é. escuta, então aí é o seguinte eu vou ver se eu consigo entrevistar um ou outro voluntário né? uhum. para eles darem um depoimento como é o ponto de vista deles e, e o Daniel se a gente conseguir é, visitar, eu acho que ia ser bacana legal, se ele quiser, aí a gente... vamos pegar ele de surpresa lá é, ou a gente pode chegar de surpresa também. É, porque também, né? ele provavelmente tá lá e a gente pegar de surpresa é só característica mesmo. É, não, mas eu, eu acho ruim, né? Porque eu não gosto que chegue na minha casa de surpresa, cara. Ah, mas ele vai, vai gostar. Ele vai curtir. Só de te ver já vai ficar feliz. Ah, então feliz. tudo bem. Beleza. <risos> Cristiano, obrigado, então. Foi gostoso subir aqui com você. Nós tentamos fazer a trilha guiada, né? Uh -huh. E acho que rolou, né? Sim. E... É. A gente aqui com... Com o Chico foi é, a trilha guiada é para você fazer um trabalho terapêutico, né? E esse trabalho terapêutico aconteceu de mão dupla. De mão dupla, né? pode crer. Era isso que eu ia é falar, se você é... falasse alguma coisa diferente, foi isso mesmo. É, foi bem legal as coisas que a gente conversou, que eu ouvi, né? Então eu estou aprendendo muito. aí a, a gente, O caminho nosso é esse, né? A gente tem que seguir aprendendo sempre, né? Porque quando você acha que sabe tudo, aí... Pode ter certeza que é sinal que você não sabe é, nada, né? É um, tá faltando um muito. É alguma coisa não tá indo bem. Cristiano, vamos descer então? Vamos lá. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. <risos> Nossa, minhas pernas ficaram duras aqui. que é, você fica para. É. Ah, yeah. A descida aqui é, é, é um pouquinho mais íngreme, mas. Vamos nada embora. que a gente. Ó, daqui dá para ver o perto da casa lá, né? a vida. Que Natasha, do you speak Portuguese? Ah, uh, eu falo a um, um pouco. How long? Não, não muito bem. How long have you been in Brazil? Uh, I've been in Brazil for three months, uh traveling across the country and uh working remotely. Um I've been to So I, I, I lived in San Paulo and I also visited uh, Rio de Janeiro San Paulo capital si, si, Ooh, si, si, very si. big huge yeah, yeah yeah I lived there for two months so two months yeah it was an interesting experience Many museums uh, parks gardens <laughs> nice place to be. okay so tell me why did you leave Russia? Or where were you before arriving in Brazil? Uh, yeah, I was in Russia and um, my boyfriend, mm -hmm. he works in, a, in, a, in an international company and uh, his company has an office in Brazil mm -hmm. and he came to work here in January and I joined him. So, uh, he worked in Sao Paulo and i uh so you stayed with and him i stayed with him yeah yeah okay. yeah yeah But, and we also traveled we went to we've been to uh rio de janeiro florianopolis um beautiful places yeah. uh and now i decided to get back to my volunteering experience as i used to volunteer a lot while studying in the university in uh, Russia? Uh yeah, in Russia. Oh. Uh, many years ago. <laughs> how, but, yeah. how old are you? I'm 26. 26. Yeah. Many years ago yeah, for years someone ago. with 26. Yeah, many years ago. <laughs> many years ago. Yeah, I uh, studied and volunteered in Europe uh, with with work away. Mm -hmm. So I helped families around the house and their gardens. And sometimes even with uh, the, bees, uh, the bees to make honey to you make know honey. how to yeah yeah, work with bees. yeah yeah me too yeah <laughs> amazing I was a beekeeper I used to I used to be a beekeeper yeah yeah, yeah. yeah. yeah that's an amazing experience but I was was bitten a lot mm -hmm. <laughs> that hurts <laughs> so yeah uh, and now after five years I'm get to I'm I I'm back to volunteering So, it is my first volunteering in Brazil. It's the first one. Yeah, and I've been here for three days already. And so far, I find it amazing. <laughs> amazing? <laughs> yeah, yeah, very interesting people. Um, um, the environment. Fascinating uh, l landscape and landscape. the environment, environment. Yeah, the air is very fresh. I sleep extremely well here. <laughs> Me too. Yeah, yeah. I, I, I, I slept one night here and it was very... Uh, I don't know, but I'm energized yes, by this yes, sleep. Yes, yes, yes. I feel this energy, also. Good. Okay, may I ask where is where your boyfriend is? Yeah, he is now in Moscow because uh -huh. he needed to arrange some uh, documents, documents, stuff. Yeah, and he will yeah. come back. Uh, probably. Probably. Yes. yes. Yes. <laughs> <laughs> Do you consider uh, uh living in Brazil for a, for a, any moment of your staying yeah, here? Yeah, yeah, yeah, I am. Yeah. yeah. <laughs> I, I, I like the country and its people. Mm -hmm. Very beautiful, thank you. <laughs> okay, there must be many uh, uh, similarities between Russia and Brazil, but some, uh but many things must be very different. Yes. Can you compare? Yes. yes um the food for instance food is a lot healthier in a Russia, he yes. in Russia. Yes. <laughs> I I I, I, um, I consider Brazilian food as um, um, Uh, A rose with feijoada, with um, calabresa, mm. frango. Everything is fried and uh -huh. salty, uh -huh. while in Russia everything is mostly boiled. Boiled, boiled uh -huh. so it's healthier. But I like Brazilian food anyway. <laughs> <laughs> okay, and and uh, and the similarities. What do you see between us? Um, I you think feel the, like people, the people, the people, the yeah, people, yeah. They are very open minded, want to help you, and they are very like understandable. Understandable. Yeah, yeah, okay. yeah, yeah. That's very important. Mm -hmm. And hospitable, yeah, the people. And also, like, people in all countries want <laughs> just live and enjoy life. Wow. I think it's what unites all the nations, actually. Yeah. Mm hmm. And you, what did you do in Russia? You worked there or you studied there? I uh, yeah, I, I studied and worked, yes. I studied economics in economics, yeah, in, in Lomonosov Moscow State University, kind of a serious university. Kind of a serious. <laughs> yeah. And after that, I started working uh, in the marketing of the movie industry. I worked for Paramount Pictures Russia for a few years. So I promoted the movies like Sonic the Hedgehog, Hedgehog, <laughs> etc. And now I work for another Russian company. I, well, you still, work, re I still re work working remotely. Yeah, you work told remotely. me in the beginning, I forgot. Yeah, eu yeah, yeah. work remotely online. Mm -hmm. And I I I think that's great that there is a, an opportunity to work online nowadays and to combine different your different personalities. One, my personality, want to work uh, in order to be able to help the family. Mm -hmm. And another, my part, want to travel the world and volunteer. Mm -hmm. So I'm very happy that I'm able to... To both. To do both. Yeah, yeah. yeah. Nice. <laughs> and what were you doing here as a job? Ah, uh, for example, um, today, today we made these uh, signs mm -hmm. uh, for... Um, for the hiking trail so uh, we um, painted uh, kind words in different languages and also uh, pointed out how many kilometers away you mm -hmm. are from the house so here you can see a more zero kilometer so. Here is amor. Amor more é aqui. <laughs> <laughs> okay. uh, and over there you can find also vera, which is belief in Russian. You can also find hope in English. And gra gratitudo in, in Spanish or in Portuguese? Gratidão. Gratidão. Gratidão, Gratidão sim, in Portuguese. Sim. Gratidão okay. in Portuguese. Yeah. Um, so the. the, the I've been here for just three days. There's more to be done. <laughs> okay. So, uh, how do you say gratidão in Russian? Russian. Ah, Kind spasibo. of. Kind of. Spasibo. Spasibo. Yeah, thank you very much. Thank you very But much. Gratitude. благодарность. благодарность. благодарность. Си благодарность. благодарность. Life. Si. Si. Si. Si. Okay. Si. to life. So everything that we have. Yes. Okay. Well, thank you very much. <laughs> thank you very Natasha. much, Francisco. Okay. <laughs> It was very nice. <laughs> Bueno, ¿cómo te llamas tu nombre y apellido, no? ¿Se dice? ¿Puedo decir solo mi nombre? Solo, Sí, claro. Mi nombre es Parmita. Parmita. ¿Tú eres chilena? Chilena. ¿Cómo llegaste acá en Brasil, en la Serra de manchiquera eh, Llegué por una plataforma que se llama Workaway. Es una plataforma de intercambio cultural. Y... Sí, me has dicho que es tu segunda experiencia, ¿no? Segunda. Segunda. Debo mirar la cámara. Donde quiera. Ok. <risa> oh, permita, ¿y qué hacías en Chile antes de venir a Brasil? Eh, soy arquitecta de profesión. ¿Y estaba y... trabajando? Sí. Y en octubre del año pasado renuncié. Eh, sentía que estaba esclavizada en tiempos, tiempos modernos. Así que decidí... Conectar conmigo, con mi cuerpo, escucharme y me di este espacio de libertad uh -huh. y conexión con esto. <risa> Has dicho que renunciaste, pero definitivamente que... Renuncié a mi trabajo. Sí, renunciaste definitivamente. Sí, sí. No consideras volver nunca más. Ah... Uh, no. <risa> no. No. Y, y, y no. Y no sabe bueno, decidiste salir de Chile. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Compraste un billete? O... Fue una decisión eh, personal porque terminé una relación de muchos años uh -huh. y creo que necesitaba soledad y poder organizar mis ideas, mis emociones también uh -huh y sentí que Brasil eh, es un buen lugar para eso porque quería conectarme con la naturaleza, con una forma de vida más simple eh, también con experiencias sustentables ¿Conocías algo de Brasil? no Sí, había venido tres veces antes a Brasil Ajá. y Ajá. La, la alegría de las personas El clima también me gustaba mucho y por eso decidí iniciar mi viaje acá. Sí. Y, y tu primera experiencia como voluntaria dónde fue? En Para ti Para Muy diferente de acá, no? Sí, es distinto. Es un clima más húmedo. Pero también el espacio donde fui era muy no sé si quieres decir. Eh, no sé qué. Podemos parar un ratito, no? Sí. Não sei o que encontraram já, um animado, né? Que será? Bom, esto foi tu, tu trabalho hoje, não? <risos> <risos> um de ellos. sim. Uno de Carpe Diem significa disfrutar o dia. E uh -huh. siento que uh -huh. é importante conectar. Con el presente, con el ahora, ser totales en este momento y entender que el pasado y el futuro no existe. Y lo uh -huh. quise transmitir a través de esa frase. ¿Esta es tu búsqueda ahora? Sí. <risa> ¿Escribiste para tú misma? Para mí. <risa> sí, para recordarlo. <risa> sí, sí, qué bueno. Para no olvidarlo, ¿no? Nunca. Está bien. Bueno, la otra experiencia fue eh, para ti. Para ti. Y fue, fue distinto, eh, bueno, como experiencia, como clima, como, porque allá en la playa, ¿no? Sí, eh, estaba, estaba cerca de la playa, en un lugar que se llama Itororó, o Sondas Aguas, eh, en un clima más selvático, uh -huh. al lado de un río hermoso. Eh, y también era una posada eh, natural. Y... Bueno, vamos a parar un poquito más. Bueno, se acalmaron. Esperemos. Bueno, estaban hablando de para ti, que era distinto de aquí, ¿no? Ajá, sí. El clima era distinto y era una experiencia de posada también, en que era una pareja de veganos, el vegano y la vegetariana, eh, promovían la cultura de la conciencia eh, de la alimentación, uh -huh. de precisar alimentos de la naturaleza y dejar un poco. Los alimentos de, de la industria, sí. Sí. Eso era muy muy importante para ellos. Transmitir esa, como saber qué es lo que, de qué forma me estoy alimentando, uh -huh. de dónde obtengo mi alimentación. E eso. Sí. ¿Y, y, y saliste de Chile ya sabiendo que ibas a llegar a para ti. Sí. Ah, sí. Elegí antes de salir de Chile dos destinos. El primero para Chi y después acá en Oca, ah. Oca, Ro Oca Rosa Oca rosa ¿Y después sabes qué va a no. ser? ¿No? no ¡Qué bueno no Ten saber! No certeza. <ríe> ¿Es bueno? ¿Es asustador? ¿Qué es? Eh, es una oportunidad Una oportunidad es Un lienzo en blanco que está ahí y, Ajá. y toca confiar en lo que uno necesita en lo que uno va decidiendo día a día y es soltar un poco el control, eh, disfrutar eh, ir siguiendo las pistas de la vida y bueno qué bueno eso es un, es un regalo también uh -huh. que, me, que me estoy dando en este momento sí ¿tienes hijos no? no no ¿Y, y, ¿y tú cómo piensas ganar plata para mantenerse? Eh, en este momento participo de economías circulares que mm. son ¿puedes explicar un poco? porque la sí. gente no conoce sí, las economías circulares son espacios En los que conectamos con seres que están viviendo en una frecuencia, eh, no sé si más elevada, no lo sé. <risa> Pero que quieren salir del sistema y se hacen grupos para conectar y poder ayudarnos entre nosotros a, a poder vivir de una forma más libre, eh, viajando posiblemente o eh, saber que somos un, un colectivo y que cada uno puede ayudar y aportar al otro. Y es una experiencia linda porque te ayuda a conectar con un sueño y preguntarte cuál es ese sueño que yo quiero y qué hago día a día para conseguirlo. Y, y siento que esa, ese cuestionamiento eh, movilizó parte importante de estar aquí en este momento. Uh -huh. Porque me hizo empezar a todas esas creencias limitantes a, a liberarlas un poco y a decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida y de qué forma? lo voy a hacer ahora y no esperar 10 20 o 30 años después. Uh -huh. Y así me estoy sustentando en este momento. Sí. ¿Quieres pasar algún enlace de Economía Solidaria, o Circulares, no? Sí, eh, la verdad es que son espacios bastante íntimos. Sí. Sí. Como... si uno busca por Google, va a encontrar. Va a encontrar algo que no quizás no es tan bueno. pues <risa> Puedes encontrar muchas veces que es una estafa. Eh, mm. que son piramidales, pero la verdad oh. es que estos son procesos mandálicos, que son circulares sí, Para todos, ¿no? Sí, y porque obviamente que al Estado o a la televisión no <risa> nos interesa, no interesa de eso, nada porque las personas una vez que entran en estos grupos eh, empiezan a renunciar <risa> y sueltan porque se arma un, un tejido, un tejido lindo que hace que todas las personas nos podamos apoyar las unas a las otras, así que... Eh, y la verdad es que cuando una persona ingresa a este espacio es invitada por otra, mm. así que pienso que no, que no preciso de eso. Ok, muchas gracias por nuestro encuentro entonces. Gracias a ti, muchas gracias. Suerte. Para ti también, a placer <risa> Bueno, ya está, es esto. Yuhu. <risa> Mi primera entrevista en Brasil. Primera entrevista en Brasil. ¿eh? <risa> Taylor, Oi. você está de voluntário aqui Sim. na Oca Roça. Isso. Como é que você chegou aqui? Então, foi uma, até uma história muito engraçada, que eu tinha um voluntariado marcado para Olinda. Aí eu perdi o voo, porque eu nunca tinha andado de avião. Aí entrei no aplicativo, do Dirt Packers, e percebi que o Cristiano tinha me mandado mensagem, conversei com ele, estava em São Paulo, vim para cá. Então você perdeu um voo e por causa do voo perdido você tá aqui. Isso. Mas você conseguiu se achar aqui, não? Sim. Aqui eu me conectei muito, é, tem muita natureza. É, eu amo tirar fotografias da natureza, astrofotografias. Eu, é algo que me faz muito bem e tem me ajudado muito. É, tem me feito muito bem estar num lugar, num ambiente assim, onde é tudo compartilhado, é tudo troca de experiências. Quantos anos você tem? Tenho 26. 26. O que que, é, faz tempo que você faz a prática de voluntariado, não? Não, aqui é o meu primeiro lugar. É o primeiro? Sim, ah, estou ah. aqui há dois meses. E muito bom. Pelo jeito você está gostando, né? Sim. Dois muito. meses não é pouco tempo. Não. Você né? <risos> já eu... se sente pertencendo aqui? Sim, aqui é... eu sou mais velho dos que estão aqui. Ah, então, eu acabo me sentindo é, até um pouco estranho pois porque eu sou um filho mais novo, então, é meio... <risos> agora você é o mais velho sim, aqui. Sim, sim. Escuta, mas você veio de uma vivência urbana, né? Sim. Eu, o, o que que você tava fazendo lá? Por que, que você saiu para esse outro, essa outra, o que que é uma etapa nova da sua vida, né? É, para mim tem sido muito é, foi uma diferença muito grande no começo, nas duas primeiras semanas. É, sair de Itajubá, que não é tão grande assim, mas é bem urbana. É uma cidade grandinha, sim, né? Sim, sim. É bem urbana. E o que me fez mudar foi um sonho de criança mesmo, de viajar o mundo, conhecer o mundo. É, explorar tudo que a natureza tem, que é, porque eu sempre me senti bem na natureza, acampando, uhum. é, fazendo trilhas. Tá é. Você trabalhava, estava estudando, fazia o quê? Sim, eu trabalhava, eu trabalhei na Mali, que era uma fábrica de Itajubá. Trabalhei... Trabalhou com... É, que piso, que piso fabril mesmo, eu, eu trabalhava na, no setor da cromação é. e... Pião mesmo, o nome é Pião. É. Traba é, também trabalhei em pizzaria, trabalhei em hamburgueria, trabalhei em lojas uhum. é, O último lugar que eu trabalhei foi uma hamburgueria Saí de lá, pedi conta e vim pra cá vim. Mas o que que foi o estalo que te deu assim de Pô, eu vou, vou romper com essa vida, vou, vou fazer alguma coisa diferente é, Minha zona de conforto não estava mais tão confortável assim Por mais que eu me sentisse em casa, eu não me sentia pertencente ao lugar é como se aquele lugar não me rejeitasse. Eu entendo bem isso. <risos> eu sei exatamente o que é. <risos> Sim. Mas e aí, você consegue antever alguma coisa daqui pra frente? Você já está dois meses aqui, né? É, eu deixo tudo na mão do universo. O destino vai seguir meu caminho, meus planos eu... É... Eu tenho planos, eu quero conhecer a Argentina e o Chile ah, é? Ainda até o meio do ano que vem uhum. Mas eu sei que que meus planos são muito ambiciosos para mim Mas são pequenos para o universo Então não sei o que, que o destino tem de, definido para mim Hablas espanhol? Não. Um poquito Um pouquito. Está <risos> aprendendo aqui com a chilena, né? Sim, é, estou aprendendo com Parmita de Chile, é do Chile é muito gratificante aprender outro idioma, outra... outra cultura, outra, uhum. outras coisas de outros países. Que bom! E, escuta, como que funciona aqui a coisa do voluntariado, né? Porque eu imaginava que era uma coisa mais rígida, né? Sim. Mas parece que com o Cristiano, ele é muito flexível, né? Sim, ele é bem tranquilo. É, temos alguns projetos que ele que ele e, eu, e outros voluntários passados deixaram é, mas ele também nos dá muita liberdade para fazermos o que queremos no horário que vocês querem também, Sim. quando não é necessário um horário fixo né Sim. porque depende de outra pessoa Exato. vocês fazem na hora que, que vocês querem né é, na hora que se sentir mais confortável um exemplo disso é quando chega a hóspede a gente tem que deixar manter organizado pelos os quartos, as, a casa mas quando junta todo mundo é um trabalho rápido, um trabalho simples e... Depois temos o dia todo livre, podemos fazer o que quisermos, podemos fazer as trilhas, podemos ir em cachoeiras, podemos ir para a cidade, podemos fazer o que quiser. Então, existe uma coisa, vocês fazem a comida de vocês separada, né? Então você vai ter que investir uma grana nisso, Isso, certo? isso. Onde é você arruma dinheiro para essa? É... Eu... Aqui a gente consegue fazer muita, muitas coisas é, Podemos fazer artes manuais é, Eu faço filtro dos sonhos hum. é, Uma outra voluntária, a Mariane, que estava aqui Ela fez macramê O Fábio, que é o que está na cidade Ele faz serviço de telescópio uhum. é, de Então vocês viram a... fazer com artesanato, uma sim, arte? trabalhamos com aquilo que achamos que, que, que faz bem no momento Ok. E qual a coisa que mais você gosta de fazer nesse momento na sua vida? Astrofotografia. Eu amo tirar foto das estrelas, tirar foto do céu, tirar foto também de cachoeiras. Estou aprendendo hum. um mas, pouco. Disso. Mas você já comercializa isso, não? Não, não. eu tenho muita vergonha. Eu só posto no meu Instagram de vez em quando. <risos> Legal. Porque existem um sites, né, que você coloca as fotografias lá e, e as pessoas vão procurar e se quiserem compram, Sim, né? Sim, o Adobe. O Adobe. É... Mas como eu tiro foto do celular, a qualidade, a qualidade acaba não é muito A qualidade não é muito grande, né? Sim. Legal. Taylor então, era isso. Obrigado. Como é que você se sentiu fazendo a entrevista? Ah, eu achei que seria bem mais difícil, <risos> mas fluiu naturalmente. Uma vez que começa a gente até esquece, né? Sim, sim. Legal, obrigado então. Eu que agradeço. Vou te filmar andando de costa aí. Beleza. Já deu entrevista antes, não? Ah, uh, uma vez em Jericoacoara. Ah, é? Sim. Eu estava fazendo um projeto lá de observação do céu, né? uhum. não sei se o Cris comentou com você já, Comentou. Que faz uns 4 anos que eu comecei, né? a astronomia sempre foi um hobby que eu sempre tive desde criança, e, e aí quando eu me mudei para Jericoacoar para fazer voluntariado lá, né? através do Workaway, eu comecei a... tive a ideia de, de comprar um telescópio e mostrar o céu para os turistas, né? E lá... e deu super certo, né? Eu consegui me manter lá por quase três anos fazendo isso. Jura? Sim. Eu comecei montando o telescópio na pracinha lá, né? Para os turistas. E, ali onde o pessoal estava futebol, ali? Sim, no centrinho, mesmo à noite, o pessoal ficava circulando, muito circulação, né? De turistas lá no centrinho de Jericoacoara. E depois fiz uma parceria também com uma agência de turismo, né? Eles vendiam o passeio e a gente ia pro meio das dunas à noite fazer observação do céu. Que legal, assim. Foi bem legal. E aí acabei voltando, depois né, veio a pandemia. É, fui pra São Paulo, fiquei trabalhando com minha família em comércio, né? Uhum. E agora, com o fim da pandemia, resolvi fazer voluntariado. Aí vim parar aqui em Delfim Moreira. Cara, mas então, você já é um veterano do voluntariado. <risos> Sim, é, em Jericoacoara foi a segunda vez, eu tinha feito, minha primeira vez foi na Irlanda, né? Eu fiz um intercâmbio na Irlanda, de um ano, e lá eu fiz numa fazenda, uhum. né? que foi bem legal. Foi um work away foi mesmo. Work away, foi a minha uhum. primeira experiência. Que legal, cara. Eita, e e tá, mas aí, pô... você foi porque era oportunidade de conhecer coisas novas e... Isso, eu fui estudar inglês, uhum. né? Mas aí chegando lá na Irlanda, é, é, na minha turma lá, né? tinha muito brasileiro. Gente aqui da América Latina, né? Falando português e espanhol, a maioria do... Aí você da deu uma <risos> Aí o Workaway foi uma alternativa de... Imersão na língua, Exatamente, né? Exatamente. a cultura. Foi uma cidadezinha muito pequena que era só inglês. Há quanto tempo você foi pra Irlanda? Eu fui em 2013. Então faz nove anos já, Isso, né? Isso, faz um tempo já. Então você já um tem tempo. uma larga experiência no voluntariado, né? Sim. sim. É. E, então, ô, ô, Fábio, você é natural de onde? Eu sou de São Paulo. São, São Paulo. Paulo, capital mesmo. Isso, capital. Então, muitas pessoas, né, principalmente agora com a pandemia, elas estão querendo escapar das cidades. E elas falam assim, puxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar uma terra. Né? E eu dou essa alternativa de alugar um espaço, de acampar. Mas agora, com isso que vocês estão me apresentando, eu já entrevistei lá na, na Oca Roça, os voluntários. Tem essa possibilidade, né? Ex Quer dizer, aliás, é antiga, Exatamente, né? Exatamente. A gente que de, não tem muito hábito. De você vivenciar é, uma vida assim na, num lugar diferente, você não precisa necessariamente estar alugando ou comprando um E é por um lugar, prazo né? que você determina ali, Exatamente, combina. Exatamente, é né? uma troca, né? Uma troca. Você vai estar ajudando né uhum. o local e vai estar usufruindo também, né, do sim <risos> uma vivência. Né? Legal. E aí você pode ir escolhendo, né, vou trabalhar com colheita, vou trabalhar com Exatamente, curativo. tem muitas opções no Turismo, site, né? né, o próprio turismo. Exatamente. Né? É muito voltado para permacultura, né, o Workaway. Ah, é? Exatamente, sim. Uhum. É mais lugares que trabalham com permacultura que eles selecionam. E tem o Worldpackers também, E né? tem o Worldpackers, né, que é, um, que é um site que veio depois do Workaway, que ele já tem é, lugares mais é mais, é, mais urbanos né? exatamente era em cidades uhum. legal então quando você estava em Jericoacoara, você estava é, fazendo voluntariado ao mesmo tempo que você estava trabalhando com turismo fazendo, como é isso no, sim eu fui fazer voluntariado é, de um mês né o combinado a princípio e aí, a gente foi prolongando, né? Eu fui gostando. Virou um casamento quase, Exata então. <risos> Exatamente. Aí eu fiquei. Devo ter ficado no rosto por volta de um ano, como voluntário. Né? E teve um período que eu acabei alugando um espacinho também. Mas e, e quando você estava de voluntário no rosto, você podia fazer as suas excursões lá? Sim, era quatro horas por, por dia, né? Cinco dias por semana. Tá, isso é o que você fez? Exatamente. Aí, e aí eu, eu ficava no período da manhã cuidava do café da manhã, tinha depois do almoço do, e o resto da noite era livre pra fazer o que eu quisesse. Então você foi um voluntário que deu muito certo. Sim, que encaixou certinho, sim. Você conhece outros que tiveram também esse amor ao voluntariado, que ficaram e, e estão ainda? Ah, conheço, conheço é. muita gente que... Lá em Jericoacoara mesmo, que, uh -huh. que, que passou de lá como voluntário. Muita gente da Europa né que vinha veio Lá aqui tem pro muito Brasil, gringo, né? Muitos estrangeiros. Sim. Escuta, a gente tá na, na chuva aqui. Isso. Eu quero te perguntar: você tá aqui quanto tempo aqui em Delfim Moreira? Eu estou aqui há dois meses, fez dois meses agora. Você tem ideia de quanto tempo você vai ficar ou não? Estou pensando, mas provavelmente no início desse mês eu vou voltar para São Paulo para ficar um tempo com a minha família e depois eu vou voltar para Jericoacoara para continuar o projeto lá de astronomia. Ah, né? você quer voltar para Jericoacoara? Vou voltar para Jericoacoara. Boa escolha, cara. <risos> eu gostei muito de lá. Bom, eu acho que a chuva tá dizendo que a gente já pode terminar a nossa entrevista. Você já, já acho que respondeu tudo que eu tinha que perguntar, senão a sua entrevista vai ficar muito maior do que a dos outros <risos> voluntários. Quer falar alguma coisa ou não? não? Não, eu queria dizer para quem tenha vontade né, de estar tá vivenciando assim, uma experiência diferente, que, que, que aproveitem né, a oportunidade que talvez é te dá, sim. <risos> e que é isso aí, é se jogar e ser feliz. Legal, obrigado, Fabio. <risos> Falou, um abraço mm -hmm.